de um ano. Hepatite B, gripe, pentavalente, VIP, pneumocóxica, BCG, meningocóxica, febre amarela, tetraviral. Marmanjo de 30 anos. Eu tenho que tomar astrocêntrica, eu tô com medo.